Opa, opa, no banheiro. Ó, oh, tem um careca tem um careca refugiado aqui. É, é foi muito difícil, né? <risos> Não. Que todas as cadeiras nada, casa, madeira. O quê? Vamos quem, quem é o x-ray que eu tô olhando aqui? Ele é o assassino. É De fato é. <risos> Meu Deus! Que <risos> loucura! Esse método é muito otário, né? O <risos> <risos> <risos> que tá acontecendo? Vai, joga toda a cadeira na, na piscina, vambora. Vai, vai, ah! tem mais aqui dentro. Eu vou empurrar as cadeiras aqui, aqui de fora também, até ali. César? Eu te ajudo. empurra empurra vai. vai, vai, eu então. tô... Agora tem outra. Hã? Tem outra? Ah, não. Vai, empui, foi. Vai, impu. vai, Atira vai. todas as coisas da casa na piscina. Tô levando o um monitor aqui do, do PC de casa. É. Tô levando uma faca. Tira uma janela aqui. Opa! Fazer um mutirão aqui, pegar tudo. Vai, vai, vai. Uhum. Mutirão <risos> pra ajudar a piscina, vai. Vai, vai. vai. vai. Meu Deus! <risos> Meu Deus, o que, que dá com você? essa gasolina aqui. Opa! Leva, leva. Que isso? Opa. <risos> <risos> Opa! Meu Deus! Consegui! Aí, eu, passo eu passo aqui, ó. Pato, aqui ó <risos> É o um barquinho! É, é meu passou. barquinho, ah! Mergulha, olha a loucura que tem isso aqui! <risos> meu Deus! <Olha mesmo>. <risos> Galera, é vamos vamo aqui, que reunião, reunião, né? reunião! Reunião de Natal aqui na, aqui, aqui na sala, embora todo mundo. Oh, dá licença que essa, essa poltrona aqui é minha, né? ah, não. Eu, tô Eu tô preso! <risos> Eu tô preso! Nossa, tá. Eu tô preso também! Não! Só, só as pernas, essa isso. Você tem que Olha pra mim, Thiago. olha pra mim, <risos> Ajuda. Aí, gente. Ajuda aqui. <risos> olha pra mim. Tô olhando. nós nesse lugar. Viva Pera aí, galera. Ai, que clima legal de Natal, né, galera? Vamos fazer amigo secreto aqui? Vambora, galera. Vai, vai, vai Vamos, vai. vamos. Senta, calma, senta, eu tô pegando sim. meu presente, calma. Não, porra, não. O presente você pega depois. <risos> Ah. Oh, é mais é. legal ver um pistoleiro né, no canto lá da chaminé com uma, uma arma apontada pra todo mundo. <risos> aqui, Meu amigo secreto, ele é uma pessoa muito legal. Ele é muito gente boa. Os vídeos dele são uma merda é. e ele é do Nordeste. É o JV. Êêêê, JV. Pera aí, eu vou te dar. Vou pegar seu presente aqui no cozinha. Um belo galão de leite pra você se. <risos> Quem é você, JV? Aqui? Aqui. Aqui. Aqui é, quem? Pra... Ô Bahia. <risos> aqui. Aqui quem? Eu, porra. Ah, o Delta. Parabéns, Não, já não sou tá eu não. Parabéns, JV. Não, eu, eu tô... sou ele. Não <risos> sou eu, cara. Vai, JV. Vai, JV. Vai, ele é o Patixta. É Como é que você pegou o Batista e ele não tá aqui? Ele nem participou é de que foda meio secreto. Ah, cansei. então eu vou, eu vou, eu vou. Vai, Gax, vai. Ó, oh, ó, oh. meu amigo secreto, ele tá na sala, ele, ele, <risos> <risos> não <sei> chega. Que... <risos> chega de amigo secreto!